A aula de hoje nós iremos trabalhar as coxas passo a passo para você que é iniciante está começando ainda não sabe fazer as atividades físicas eu sou o professor Emílio Júnior vem comigo que vai ser bem devagar passo a passo o exercício que eu vou ensinar é o seguinte você vai ficar com ambas as pernas à largura do seu quadril posiciona suas pernas à largura do seu quadril. Você tem que contrair o seu abdômen, projetar o seu peitoral à frente dessa forma, a perna esquerda você vai dar um passo à frente. Observe o mais importante, com a perna que você foi à frente, que está atrás, ela não pode ficar na mesma linha da perna que foi à frente, senão você vai perder o equilíbrio e aqui o objetivo é que você não perca o equilíbrio. Então você vai colocar a sua perna direita na diagonal, e o segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, o primeiro que era o equilíbrio, é que você vai flexionar, você vai dobrar a perna de trás dessa forma, dobra a perna de trás, automaticamente a da frente também vai flexionar, vai dobrar. E você só vai fazer esse movimento, dobrar a perna de trás, descer o máximo que você consiga e volta à posição inicial. Não deixe o joelho encostar no solo, ó, desceu e volta à posição inicial. Você vai estar tá trabalhando bastante a região das suas coxas. Mais uma vez para o lado oposto, vai fazer a mesma coisa. Perna agora direita à frente, a esquerda atrás. Você vai descer lentamente, dessa forma, voltar à posição inicial. Sente a musculatura da sua coxa trabalhando e queimando, é normal. Não projete o tronco à frente. Sobe e desce, sempre o tronco o mais reto possível. Quanto mais reto você ficar, agora fazendo de frente para você visualizar, melhor. Erro mais comum é você projetar o tronco à frente e também projetar o joelho e a perna. Não, quem dobra é a perna de trás. Ó, o tronco o mais reto possível, desceu, voltou à posição inicial. Desceu, voltou à posição inicial, para com ambos os pés paralelos, à largura do quadril, mudou a perna, desceu e voltou à posição inicial. Desceu e voltou à posição inicial. Essa aula é para que você consiga fazer os exercícios físicos com total segurança. Mas o mais importante é que você tem que sempre buscar um médico para que o mesmo possa testar a sua liberação na prática das atividades. Não deixe de assistir os nossos vídeos que vão vir aqui daqui a pouco. E muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva passo a passo para você atingir seus objetivos. Fui!